Bem-vindos a mais um Twin Side Show. No episódio de hoje, contamos com ele, é, o irmão do Leonan, mais conhecido como Leander. Bem-vindo, Leander. Ai, acertando o <risos> Obrigado. Eu fiquei meio assim, né? Mas acertei, mais conhecido como Sim. o irmão do Leonan. Sei. É, mais conhecido ah, mas... Ainda, né? Tchau, é, tchau. Explica para gente o que aconteceu na sua saída. Você, sabe? Você sabia que ia sair? Não. Eu não tinha ideia, na verdade. Não imaginei que fosse acontecer. O... Não. Não. Ah, ah, não. Ah. Bom, na verdade, tudo começou a acontecer e a gente só foi... Uh, foi, semana pra... foi na semana anterior, né? E a gente foi para... Já... Minha memória é uma bosta, tá? Desculpa. A gente foi pro CT <risos> e a gente... Eliminou a Isa. E ficou Na verdade, a gente começou a pensar que a Isa tava. Sei lá. Alguém ia, alguém ia fazer algum move em algum momento e a gente pensou: a Isa é a pessoa que vai fazer isso, então a gente precisa tirar isso. Só que a gente não se deu conta que a gente ia virar minoria no negócio, porque a Mari. A Mari não, não ia querer fechar com a gente de volta, sabe? Uhum. <risos> pois é. Mas a gente pensou: vamos reconquistar a Mari? E aí não rolou. Hum. E eu achei que a gente tinha reconquistado o Mari mais uma uhum. vez. E, e sabe por que, que eles escolheram justamente você? Não. Não, não sei. Talvez ele tenha medo que ele tenha um ou alguma coisa assim. Ah, entendi. Mas, mas assim, mas... numa temporada em que todos os targets estão assim, mas... saindo, um por um, ah. por que, que você acha que não foi o Leonan que rodou na vez? Eles poderiam muito bem ter dividido o voto entre sim, vocês dois, entendeu? Mesmo com um casilho. Não sei. E eu também não fui buscar, tipo, razões, assim. É a vida. Ah, você meu cu. Acabou, acabou, saiu. Não, tipo, eu tava curtindo muito jogar, assim. Descobrir um mundo novo. Mas ah, aí eu vi que uma galera que tava muito rancorosa comigo. Uma galera não, na verdade. Uma ou duas pessoas. Cadê os Cada nomes? Nome. Fala no. Ah, não, as pessoas sabem, né? Sim. Uhum. <risos> e aí, tipo, velho, eu tentei, sabe? Eu tentei conversar, eu tentei convidar a participar. Tipo, eu inclusive defendia dentro da, da nossa aliança, assim, sabe? Tipo, ah, vamos tentar envolver mais. Porque eu acho que é uma pessoa legal, e não sei o quê, mas não deu. Aí também eu não fico com essas coisas, tá? Eu gosto muito de. A vida que uhum. E você gostou da experiência? Como foi jogar com o seu irmão? Você achou o jogo legal? Foi legal, mas eu acho que, por ele já ser famosinho nos rolês todos aí, eu fiquei muito na sombra dele, né? Então, tipo, tudo que. Sim. Na verdade, a gente conversava muito sobre o jogo, assim. E muito do que aconteceu. Até certo momento rolava um domínio nosso ali, né? Tipo, do nosso grupo. Um, e tudo que aconteceu não foi passado só por ele, assim sabe? Mas é que daí hum. parece que eu tava sendo levado por ele, mas na verdade não, gente Você, se senti... Você sentia que ele tentava te manipular dentro de casa? Não, não. <risos> não porque ele considerava muito das coisas que eu falava e percebia, assim, sabe? Ah, sim, é Ele meio... ah, espertinho, né? Talvez era uma tática dele para mim me... para me ganhar <risos> Uma coisa que eu não entendi, é... ele te traiu não, não. Ah, não, tá, é que ele que ficou no um isso, lui só. Não, não, é, não. Foi ah, é entendi. E assim, Quer você dizer... citou muito que estava na sombra dele, né? Então, assim, se vocês seguissem juntos no futuro, você optaria por tirar ele no Black ou não? Acho que não, eu não sei. Também não, não levaria tão... Não tão a sério. Eu, não, eu, não, eu, não tão... Eu, eu acho que eu não faria isso. Não. Talvez ele faria. Não, acho que não faria também ele. Eu é respondo legal. essa, aí ele não, faria, não. querido. Eu também acho que ele faria, tá? Mas tudo bem. É, não sei, né? É. Não, não vai acontecer pra gente ver. É, estamos nessa temporada. Quem sabe numa futura vai saber. É, né? Vai que tem outra. Vai ser família mesmo. Diego, perguntas da plateia. Então, agora vamos fazer as perguntas da plateia, né? Nós temos. Bastante perguntas. A gente escolheu, assim, as melhores. Foi? Eu, eu adorei que as perguntas do plateia são todas relacionadas ao Leon, é muito bom isso. <risos> A gente reparei isso também. Mas... Eu reparei isso também, mas... <risos> é, é muito bom fazer o sobre ele, eu acho. <risos> não, o alvo dele só crescendo, né? E é isso. A primeira pergunta é da Roberta Faria, uma das nossas musas de OVD. É, você acha que o seu irmão se assemelha ao Caim da Bíblia, ou não? Claro que não, nada a ver. Eu, eu não entendo por que as pessoas veem ele assim. Não faz sentido, <risos> para mim, pelo menos, que o Tá respondendo, Roberto. Eu, que, eu não acho que ele tá fazendo... Eu, não, eu acho que ele tá bem no na verdade. Tá. Uhum. E a outra pergunta é do Yuri Rodrigues. Nosso querido Yuri Rodrigues, marcando mais uma presença aí, tendo ele estava dormindo, né, então vamos pôr mandar pergunta. Ele falou assim, Leander, acha que os alvos que o teu irmão recebeu faz juros a ele a ponto dele ter conseguido desviar e os alvos dele terem caído sobre você? Uh, talvez. É, a ideia, então, eu percebi que as pessoas queriam, tipo, queriam separar nós dois, queriam, sei lá, que um dos dois saísse, assim, sabe? Da pra, pra ele ser adulto. É, e, exatamente e, e a nossa aliança também, né? Uhum. Tá, e agora tem uma pergunta Tem uma pergunta agora do PH A uhum. Cadela de Mumbai e de Irlanda Ele perguntou isso que você, já tinha, <risos> que você já tinha comentado Que é, no CT da ISA, Quatro pessoas se, jun se juntaram E votaram contra seis Deu certo, mas vocês continuaram Cinco contra quatro você não uhum. acha que foi uma jogada desnecessariamente arriscada e no time errado? Precipitado, com certeza. Ah, sim. Só que daí, naquela semana, naquela prova, naquele dia, a gente começou a pensar, ela vai fazer alguma coisa. E a gente achou que ela ia virar na gente, sabe? Então... Uhum. Não sei, talvez, talvez... Acho que, na verdade, pensando agora, isso não teria acontecido, eu acho. Mas... A gente achou que a gente poderia reconquistar as pessoas. E também não ter... Não ter usado do um motim foi bem estúpido, eu acho. Uhum. Depois de tudo isso, né? Mas. Uhum. E mais uma pergunta agora, do Lucas Barreto Gomes Leal, nosso querido Lucas. O Leo não reclama na vida real igual ele reclama no jogo. Sim, muito. Mas acho que reclama mais às vezes, não sei. É, imagino. E agora tem uma pergunta bônus do nosso outro moderador, Samuel Sansão. Ele pergunta, por que tão lindo? <risos> Ai, é Novo lindo. casal à vista, é isso? Eu tô constrangido. A, hum. a gente chupa. A gente chupa. Agora vamos para a brincadeira dos colares. Essa é polêmica hum. e as pessoas não gostam muito de responder, mas a gente força. Então, é bem legalzinha. Vamos começar pelo colar de ameaça. Quem você acha que é a ameaça do jogo? Não vale ser irmão dessa vez. Não, mas é eu não irmão. acho que na verdade ele Seja. seja. Uhum. Uh, eu diria que a Mari se tornou uma ameaça agora. Porque ela começou a dominar é. muito, a, muito a tribo, assim, muito a... A galera que você botou uhum. pra falar. pelo menos parece, né? Não sei também porque eu não, faço muito parte desse, não fiz muito parte desse grupo, assim. Uhum. Mas eu acho que é Mari, eu diria mais. E a... o colar de cadela da tribo, de, quer dizer, de inútil, você dá pra. Quem? Precisa, né? Precisa, sim. Precisa? Não posso pular? Não, posso. não. não Olha, pode eu tá. Não. pode aqui, você tá querendo eu tentei... tanto falar. Eu tentei... eu tentei conversar com o Borba mais, sabe? e eu defendia ele nossa aliança e eu queria que ele se envolvesse com a gente só que ele sempre existiu uma parede assim sabe e provavelmente pela eliminação da Rita eu acredito só por isso eu diria ele porque ele não sei ele poderia ter conversado mais enfim. Ter se aberto um pouco então gente agora vocês voltam com isso a entrevista e lembrem lá no início que o Leandro falou dessa tal pessoa né que ele Meio que ah, saiu é. assim, eu tô achando que é o Borba agora. Mesmo Parece... tipo, citado. <risos> só <risos> pra clarificar as coisas aqui, tá? Parece que eu tô no programa da Luciana de Melo, gente. Parou. <risos> a gente Desculpa, um... Luciana. Desculpa, Luciana. <risos> Com licença, Luciana. Eu só queria dizer que. Temos mais aí, dois então? colares agora aqui. lá. Ah, um colar de amigo, para quem você daria um colar de amigo na sua tribo? Um colar de amigo na sua tribo. Pode ser para duas pessoas? Pode, vamos dar esse <risos> bônus a você. Tá. O eu... primeiro nome é que eu ia, valer. <risos> eu ia falar o Leonan, mas não, o Leonã já é meu irmão. Não, não tão... pode. É. Eu daria pra Dani e pro Eric, eu gostei muito deles, a gente se deu muito bem e a gente conversou bastante isso é muito legais não legal. também nosso ah, e temos mais um colar que o nosso querido ilustríssimo amigo Gustavo Pamplona surgiu com a ideia né Ai, é Deus o colar de, de de de quem você acha que está dominando a outra tribo de lá olha eu não sei mas parece que o Leal tá por por lá né hum. eu Bom, também tá anotado aí, gente. Pamplona safada. Nem tinha, eu nem sabia desse novo colar, Diego. Olha. Pamplona surge com várias ideias, assim. Ela acorda, surge com ideias inéditas e exclusivas. E a gente sim, aceita, ela né? Claro quer fazer parte, ela quer fazer parte, sim. Mas aceita. Pamplona não tem lugar mais pra ninguém, sabe São twins, somos a dupla, acabou, é mas... isso. Ai, uma... Então é isso. Cara. Você quer fazer alguma consideração final? Mandar mensagem pra alguém? Falar alguma coisa? Chamar alguém de cadela? Pode xingar, pode xingar quantos vezes. Não, gente, eu não sou assim. Eu, inclusive, depois que saiu o meu texto da eliminação, uma das pessoas da outra tribo veio falar com você, veio falar comigo assim, nossa, você é você é muito, você é super sweet, Você que você achei que você era um vilão, eu, claro que não, gente, não sou nada. Inclusive no é assim, podcast de falaram, né? falaram que eu tinha cara de mal e vilão e não sei que, novela mexicana nada disso aí, só fazendo. Sim, eu também Brasil. achava. Eu também achava da ah. entrevista. É que é. o seu irmão é bem rabugento, né? Então a gente tem que. Sempre... É, é um mas a gente tem que balançar. Né? Sim, é. Ah, tá bom, então. Gostei muito da entrevista. Muito obrigado por ter vindo obrigado. aqui falar com a gente, Gostei. viu? Gostei também. Adorei que você jogou uns nomes na roda, tá? Não, você, você manipulou os nomes aí. Não tá certo. Eu não, a gente não tenho esse poder, sabe da sua conta. Ah, brincando. E é isso. Finalizei Diego. Vou finalizar aqui e espero que você volte na temporada futura. Agora dessa vez sem o Leonardo, tá? Sem um... o Leonardo. Precisa jogar. Sim. Você precisa jogar sozinho. Para deixar eu todo o seu potencial, tá? Que eu acho que isso é muito cedo pelo lado do seu irmão. Acho que talvez se você não jogasse com ele, você teria continuado bem mais tempo. Sim. sim. Ah, uma última pergunta. Você tinha preconceito com esses jogos, assim, porque você viu o Leonan Leon jogando? Você não, joga eu achava legal. Eu só não você achava legal, dia, assim. É, não tinha assim, ah, eu interesse, sei lá. Mas ah, eu achava. Sim. Inclusive, eu ajudava ele em algumas provas. Eu eu tava na faculdade, isso faz muito tempo, gente. Olha aí, uhum. gente. Então o Leonardo não é tão bom em provas assim. Temos uhum. é, ajudar eles, irmão. Assim. <risos> Inclusive. Sempre foi o que fez. Eu ajudei muito nesse tar hein? <risos> o crédito tá ah, é legal. <risos> não, tô... <risos> é isso, é revelações. Isso, tá bom, gente. então, obrigado. Eu conheço a vai ficando por aqui, tá? O nosso querido. Inscreva o nosso canal. Ah, inscreva o nosso canal, a gente vai botar um linkzinho aí no texto também para vocês acompanharem, porque senão o Kevin demite a gente, tá? Então, começa a inscrever aí. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.